Eu sou o Alexandre Gomes A paz esteja com vocês Eu sou Márcia Nestaque No vídeo anterior Nós apresentamos um pouquinho Do que é a proposta Ou do que nós imaginamos Como proposta para esse canal E o Alexandre começou A falar um pouquinho Que Todos nós somos mouriscos. Foi essa a palavra que você usou? Então, daí, daí você tem vários termos que a gente precisa entender porque às vezes até eles são usados como sinônimos, mas não são. Tá. Você tem uma cultura da luz, você tem os mouros, você tem os mozárabes, você tem os mouriscos e você tem os mutejais. E precisa entender um pouquinho do processo da formação histórica do... Já o Andaluz não vai esgotar isso hoje, uma questão mais complexa. Né? Mas a quantidade de árabes e de berberes que foram para a Andaluz foi muito pequena. Foi muito pequena. Foram assim entre 5 mil árabes, 10 mil berberes, né? não, não muito mais que isso. E durante todos os primeiros séculos, até mais ou menos o um ano 1000, não teve nenhuma preocupação grande de converter a população essa ideia, converte na marra, pela espada, ela converte ou vai se perder a cabeça. Isso não existe. Muito pelo contrário, a conversão era desestimulada, porque durante esse primeiro período da história de, de aula da Luz, né, eles eram governados pela dinastia dos Banu Maia, dos Omíadas, né, como a gente parece no livro de. História que uma das coisas que os caracterizam é uma postura racista. Então, embora o racismo seja uma coisa absolutamente incompatível com a doutrina islâmica, os Banumais, os Omíadas, tinham essa prática de manter privilégios e é justamente por isso que eles são derrubados lá na parte mais oriental do mundo islâmico. E daí, um dos últimos califas Omíadas foge para a Espanha. Onde tinha parentes, tinha pessoas próximas, e consegue se manter só naquele, pe... naquele pedaço do, do au da luz, o domínio deles. As um determinado momento, também falem né, na... <risos> em au da luz, né, e ela fica fracionada em vários pequenos reinos né, os reinos de facção, como chamado na história. Né? Então, cada, cada pedacinho vai lá formar um, um emirado mais ou menos independente. Né? A maior parte desses emires que vão surgir né, dessa, dessa divisão dos, dos reinos de Taifa né, que, que surgem ali são de origem visigoda. Já não é mais né? já não é mais nem árabe nem berbere né? Uma parte ali é, é, é de origem já do ou suevo no, no caso dos portugueses, dos portugueses né? do no norte dos galegos. Né? Daí, acontece uma primeira onda de reconquista, entre aspas, né? e eles pedem socorro nos né? reinos de taifa e né? esses pequenos emirados que se transformam, socorro para os almorábidas que é da região, mais ou menos onde hoje é, a Mauritânia, uma região que era um movimento religioso, um movimento de renovação do Islã, de retorno do Islã aos seus princípios, né até no nome, né? o nome em árabe é Almurabitum, não? Uhum. que são aqueles que ficam na riba o que, que era riba? riba era uma um, espécie de um forte que ficava nas regiões de fronteira e a pessoa fazia pessoa que era religiosa que, que, que era devota, tava cumprindo uma promessa estava é, buscando se aproximar de Deus fazia um voto de vou lá naquela região e ficar alguns anos estudando com com o um sábio não? E com parte das, da sua disciplina também esse exercício militar, né, para defender as regiões de fronteira. Então eles vão lá ajudar os, os reinos de Taifa e assumem o comando. A segunda grande fase, e daí já tem um processo de, de conversão e de, de integração maior, então, na fase dos, dos almorávidas, você tem mais ou menos 50% da população é muçulmana. Antes da gente encerrar uhum. esse vídeo, é, em que fase da história, assim, no, em que ano, mais ou menos, em que século, que período é esse, dessa segunda fase? É, isso é século XI e XII. Daí você vai ter mais um outro ciclo, porque também os almorávidas vão se acomodando... No, do poder, né? é, E vem uma outra dinastia os almorávidas, os almorradas, né? que vem do norte da África, da região principalmente de hoje, de hoje a Tunísia, a Argélia, é né? que é o um componente mais berbere, né? E vão novamente retomar e, e, e conquistar aquela região quando também os almorávidas entram em decadência. Em algum programa a gente vai falar do Ibn Khaldun, tá. que é um, um grande historiador, um grande filósofo, que vai tentar explicar um pouquinho esse processo. Ah, uma dinastia vai lá, entra em decadência, daí vem outra. Né? E tem muita coisa interessante sobre o Ibn Khaldun, mas não dá para a gente dar um tempo de gente falar aqui agora. Uhum. Né? Tá ótimo, muito obrigada. Nós agradecemos também a todos que estão acompanhando. Este é um dos primeiros vídeos. Se você não viu o primeiro vídeo, a gente vai deixar na descrição é, o link para você acompanhar desde o princípio. Mande as suas sugestões, as suas perguntas, as suas críticas. Ajude o canal a crescer, divulgue, compartilhe o vídeo. Se puder, dê um like e a gente se encontra no próximo vídeo. Salam. Salam.